Então, hoje eu vim aqui para provar para você que tamanho não é documento e como que com um mindset de crescimento e muito treinamento na sua vida você pode conquistar coisas extraordinárias. Então hoje estou falando aqui de, Coo de Beach, nessa piscininha natural animal na Austrália. Pra quem conhece um pouquinho da minha história, já sabe que eu fui esportista, fui campeão mundial de vôlei de praia, depois diretor de multinacional, hoje sou nome de digital. Em relação ao esporte, você acha que eu nasci com esse talento? Óbvio que não. Foi algo que eu fui desenvolvendo e treinando muito ao longo da minha vida. Eu não tinha as condições todas favoráveis para isso. Sempre fui muito baixinho, minha família não tinha grana suficiente para me patrocinar, me levar para todos os torneios, comprar todas as coisas que eu precisava. Eu morava longe pra caramba lá do meu treino, eu morava em Pendotiba, também conhecida como Pendo jungle, lá em Niterói, treinava Ipanema, enfim, tinha uma série de condições aí desfavoráveis. Você acha que isso me impediu de seguir em frente? Claro que não. Eu acabei de ler um livro que se chama Mindset. E no livro ele fala muito bem sobre a diferenciação do mindset fixo para o mindset de crescimento. O mindset fixo nos diz que as pessoas nascem com um talento pré-determinadas, ou seja, a pessoa tem o dom ou não. Já o mindset de crescimento fala que você pode aprender, que você deve aprender, que a vida é uma constante jornada de evolução, que você deve treinar bastante para chegar até onde você quer. Então era muito fácil a galera chegar lá depois que eu conquistei o título, falar porra, parabénsinha do caralho, porra, você é um cara de sorte. Cara, isso tem nada a ver com sorte. Ninguém vê que durante pelo menos 10 anos da minha vida, no mínimo 10 mil horas aí eu botei treinando pesado, correndo atrás dos apoios. Cara, eu era conhecido como mendigo da Praia de Caraí. Eu em Niterói, porque eu saía batendo na porta de todas as lojas para receber apoio, porque como minha família não tinha grana para bancar várias paradas, eu não ganhava muito dinheiro ali, quer dizer, não ganhava nada de dinheiro, ganhava só um apoio para me manter ali, eu tinha que minimizar todos os meus custos. Então eu fiz mais de 300 currículos, eu tinha apoio desde cursos de inglês, francês, espanhol, terapias orientais, academia, roupa, óculos, xerox, tinha cabeleireiro para a porra toda, parecia short da Fórmula 1, Tem é um puto, mas pelo menos eu não gastava dinheiro, dava mais trabalho pros meus pais, ninguém via que eu gastava duas horas pra ir pro treino, duas horas pra voltar, lá em Panema o treino muitas vezes começava sete horas da manhã e eu tinha que acordar quatro e meia, 5 horas, e ir lendo, estudando no ônibus, na ida e na volta, porque eram os únicos momentos que eu tinha pra poder dar um gás na universidade, onde eu também tinha patrocínio lá da SPM com bolsa de 100%, então isso tudo não fica aparente pro mundo, mas são esforços que todos Todos os atletas, todos os esportistas de ponta, todos os grandes cientistas, grandes empresários, empreendedores, todos eles têm uma história de esforço muito grande. Então, quando eu li esse livro, ficou muito claro para mim que durante a minha infância, eu fui desenvolvendo, os meus pais foram me ajudando a desenvolver um mindset de crescimento, de entender que eu poderia ser melhor, poderia estar uma constante evolução na minha vida, sempre 1% melhor do que eu era ontem. Isso me ajudou a mudar uma base que eu levo até hoje para minha vida. Eu não acho que eu sou talentoso, diferenciado, nada em relação ao resto da sociedade, mas o que eu posso dominar não é o que veio do passado, o que está no meu DNA, mas sim o que eu posso fazer hoje e agora pra frente. Todo o esforço que eu posso botar na minha carreira, na minha arte, na minha paixão, no meu propósito, isso eu domino. Então, eu conseguir implementar um mindset de constante aprendizado e constante evolução me leva sempre a ultrapassar os meus limites. Então, quem imaginar o um moleque baixinho pro vôlei, né? Hoje, tudo bem, que eu não sou tão anão. Tenho 1,80, mas imagina pros galalau de 2 metros, eu era um anão de jardim. Então, quem imaginar que eu ia conquistar, com 15 anos de idade, um campeonato mundial de vôlei de praia. Categoria sub-18, então era 3 anos mais novo. Oh! Puta que pariu! cachorro... Raindrops have fallen on my head Pronto, refresquei, depois de um banho aqui na Austrália, nessa piscina natural, vamos continuar com o vídeo. Então não pense que foi coincidência, eu ralei muito, se pegasse aí um ano médio, durante os últimos 10 anos aí onde eu joguei, cara, eu treinava pelo menos 360 dias ao ano, e mesmo quando era férias ou break, eu ainda continuava jogando, porque eu amava o vôlei, eu amava jogar com os meus amigos, então nunca foi um esforço pra mim pode crer, essa fase era boa, mas cerca 82kg comendo dois hoje de manhã e ovo, e vitamina da vovó, hein? uma vez, caralho, é quatro, essa é pobre. eu posso ter certeza que eu não nasci com esse talento desde o primeiro dia, fui adquirindo tive uma inspiração muito grande, que era o meu pai que jogou, ele me apoiou, me levava minha mãe sempre deu um apoio total também isso eu não posso reclamar, nunca tive luxo mas nunca faltou um prato de comida ou educação, e se eu conseguir, eu tenho certeza absoluta que você pode, qualquer um pode então é uma questão de mindset, de crescimento esforço, ralação e muito suor aí para conquistar os seus sonhos. Mas aí você deve estar se perguntando, por que Ian, então que você não seguiu carreira, não continuou por aí? Cara, eu poderia ter seguido carreira e a galera que jogou comigo foi campeão mundial com Pedro Sobre, que foi a Olimpíada, jogava com Alisson, o Bruno, então é um puto orgulho pra mim ver essa galera que eu jogava, o, Aninho, o Oscar, uma galera que tá top aí, ganhando torneios, viajando pelo mundo, mas o sentimento que eu tive foi que em algum momento eu precisava ir para um novo ciclo, ter um novo desafio na minha vida, e foi o desafio da carreira corporativa, onde eu trabalhei 10 anos na L'Oréal, tornei diretor, e eu iniciei há pouco tempo um novo ciclo, mais propósito, onde eu sou empreendedor, nome é digital, lifestyle strategies. e dessa forma eu acho que a vida ela é composta por vários ciclos, então eu tive um ciclo muito feliz como jogador de vôlei de praia, conquistei várias coisas legais, mas resolvi algum momento mudar. Espero que você se questione, mude também, se reinvente, mas sempre com muito tesão, muita vontade de fazer e dar o seu melhor. Então se curtiu, dê o seu like, compartilha esse vídeo com a galera que você acha que vai ver valor nessa mensagem. Então, se você curte esses assuntos, dá uma olhada nos outros vídeos aqui e a gente se vê em breve, beleza? Puta merda, aí ó, fudeu. Caralho, bora, bora. Vê se tá saindo som, o microfone dá um stop.